Pessoal, E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vai falar um pouquinho sobre pensamento. Mas pensamento, Thiago? Por que pensamento? Pensamento porque, um, todo mundo pensa. Dois, pensamento é força criadora, força importante, que cria o que você quiser. E três, o espírito se locomove na velocidade do pensamento. Mas vamos voltar lá na, no segundo tema, na questão de todo mundo pensa e todo mundo cria. Se todo mundo pensa e todo mundo cria qualquer coisa com o pensamento, logo a gente pode criar coisas boas e coisas ruins. Então a importância de a gente tratar sobre esse tema é, bom, você pensar sobre o tipo de coisa que você anda pensando. Mas aí, Thiago, tem muita gente que pergunta, já ouvi alguns questionamentos que tipo, o espírito se movimenta na velocidade do pensamento, você já ouviu alguma coisa, você sabe explicar? Eu não entendo direito. Olha, sobre movimentação do espírito eu já ouvi tanta coisa, eu já ouvi que é a velocidade do pensamento, eu já ouvi que é a Herói, já ouvi que é o espírito bolita, já ouvi que é o espírito desaparece, reaparece, já ouvi que é o espírito fica invisível, enfim. Mas existem os relatos de fato sobre a velocidade do pensamento, que é onde o espírito ele fecha os olhos, se imagina num lugar e quando ele abre os olhos ele já está neste lugar que deve ser uma velocidade absurda de rápida, só que a gente não tem isso em números. O que a gente pode tentar pensar neste VT de pensamento é que, como estamos em um corpo físico, esse corpo físico nos apresenta limitações não só no pensamento, como também em movimentação e vários outros aspectos da nossa vida espiritual. Então, provavelmente existem limitações na velocidade do pensamento também. Então, ver com o nosso querido o correspondente canadense Matheus Cavati, que está no Canadá, mas a luz já voltou. E a gente teve uma conversa e ele me disse que, bom, se a gente considerar o pensamento como o número de sinapses, número de informações que um neurônio transmite para o outro, isso não pode ser uma informação tipo acima da velocidade da luz, porque isso traria danos para o nosso próprio cérebro. Então, o nosso corpo físico impede que a gente pense na velocidade tão elevado. Acelera. Então, tá aí mais uma limitação que o corpo físico oferece, né? Se você já gostava de todos que você tinha antes, você tem mais essa. É... Então, um, a gente provavelmente não pensa tão rápido quanto os espíritos errantes, e dois, a gente não consegue viajar pela velocidade do pensamento. Mas a gente também tem que lembrar que o pensamento não é só viagem, velocidade e tudo mais. O pensamento é um algo criador. Se a gente pensa, a gente cria não é? Sim, justamente. Existem até Natália, não sei se você sabe, mas eu sei em linguística aplicada e física quântica é, teorias sobre isso sobre como a gente cria a realidade aqui no plano físico, não é nem coisa de espiritismo não. Como a gente cria a realidade é a medida que a gente fala dela. Então, se você chega pra mim e me diz alguma coisa eu tomo aquilo como real porque você me disse então está criada a realidade mas a gente falar a gente precisa pensar. Então, nosso pensamento é criador não só no plano espiritual mas também no plano físico É, porque se a gente pensa... É algo para a gente que a gente vai criar para o outro, mas se a gente fala, a gente está dividindo o nosso pensamento, então a gente está criando ainda mais. A gente precisa lembrar também que pensamento não é só criação, não é só parâmetro de velocidade, pensamento também tem muito com sintonia. Então, lá, lembra no VT sobre mediunidade, que a gente se sintoniza com espíritos que são simpáticos a nós, na mesma parte vibratória então. é, bom, a gente pensa, e a gente vai atrair para perto da gente pessoas, encarnadas ou não, que pensam como a gente. Né? A gente está rodeado de pessoas que têm pensamentos semelhantes aos nossos. Tem aquelas que pensam alguns pensamentos diferentes, mas uh, a grosso modo, no meio dos casos, estamos cercados por pessoas que pensam como nós. Então, se eu ficar pensando que eu tô muito doente, que eu tô depressiva e tudo mais, eu vou atrair pra mim espíritos que estão no mesmo padrão, que também estão pensando da mesma forma e pessoas também encarnadas que estão pensando da mesma forma, só concretizando aquilo que eu penso, certo? Muito provavelmente, mas se o meu pensamento então pode criar toda essa coisa de moléstia, atrair pra perto de mim essas vibrações ruins e tudo isso, o oposto também é verdade. Eu também posso criar situações boas, é, não só pra mim, como pra várias pessoas que estão perto de mim. Então, eu posso, por exemplo, assim, escar, que se todo mundo pensar bastante, assim, o Brasil ganha a Copa, né? Ah, não é bem assim, né Thiago? Tudo bem que se a gente mandar os pensamentos positivos, de o Brasil ganhar e tudo, isso vai influenciar de uma certa forma? Claro! Porque eles também estão no mesmo pensamento. Mas a gente pode usar um exemplo de agora, que está bem recente, que a Holanda ganhou da Espanha, que era a favorita, ganhou de 5 a 1. Então, mesmo todo mundo torcendo para a Espanha, que ela era favorita e tudo, a Holanda não se deixou abalar, não deixou que esses pensamentos influenciassem para ela deixar de competir e ter a força de estar tá lá ganhando. Da mesma forma que se tem vários espíritos inferiores pensando no pior pra mim e tem alguém encarnado desejando o meu mal, eu posso não me deixar influenciar por isso, vai depender do meu padrão, dos meus pensamentos, de estar ligado com os meus mentores espirituais, com os meus angiobargiões, pra poder estar conservando em mim os pensamentos positivos e as energias positivas, vão deixar influenciar por aqui, ó. Então é aquela coisa do vigiar e orar, por aí, por esse, né, enfim, vigiar e orar, que a gente precisa vigiar, muito bem, e ter os pensamentos positivos sim, mas não deixar de estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, olá cachorro, né? Tchau! Tchau. Então é aquela coisa de vigiar e orar que a gente precisa ter pra gente estar ciente do que está acontecendo ao nosso redor, mas não deixar que isso influencie a gente negativamente, né? A gente precisa se manter num padrão aí, com pensamentos bons e felizes para que nós não nos deixemos abalar por espíritos ou pessoas que queiram o nosso mal. Isso. Igual o Tiago, quando a gente tá num evento espírita para jovens e tal, que falam Ah, proíbe o jovem de usar o celular e tal, a gente tá dentro de uma mocidade ou vindo uma palestra, por que é que não é legal usar o celular? O problema não é o celular em si, que o celular vai destruir toda a vibração do local. O celular, aparelho, não tem nada a ver com isso. É. O problema ah. O problema é que os espíritos inferiores, querendo usar alguma forma para poder atrair a nossa atenção, tirar a gente daquele padrão tão gostoso que estão os nossos pensamentos, as nossas energias, eles usam uma pessoa que esteja no ambiente fora, como algum familiar, uma pessoa que a gente gosta muito, para poder estar tá entrando em contato com a gente e de alguma forma estar tá desequilibrando os nossos pensamentos, ou seja, vai, você está lá no evento, aí alguém liga, fala que, que a pessoa que você gosta está lá fora e ficou com outro, sei o quê, vai desestruturar de alguma forma, certo? Certo, e esses pensamentos podem acabar atrapalhando o evento. Agora você usar o celular para outra coisa, para fazer uma pesquisa, para talvez aí acessar um site que vai te dar conhecimento e tudo isso, não é um problema. Ah, o celular é celular bem. E a gente tem que lembrar que a gente desequilibrando nossos pensamentos dentro de eventos como esses ou em qualquer outro lugar, os espíritos inferiores, os irmãozinhos que a gente precisa muito de ajuda, eles vão usar essa energia, esses pensamentos negativos que a gente vai gerar na hora, pra se alimentar daquilo, para poder usar de forma errada com outras pessoas, né? É isso aí. Do mesmo jeito que a gente já falou aqui no vídeo mais cedo, que a gente atrai coisas e pessoas, bom, se a gente tiver com um pensamento nesses locais, em outra coisa, a gente vai atrair espíritos que estão sintonizados com a gente nesse sentido. Então, por isso que é interessante o não uso do celular para esses fins de fofoca, para esses fins de redes sociais, quando a gente tem que estar tá focado em outra coisa. Um pouquinho dessa coisa de Encontro Espírita, você sabe o que é RPG? É aquele joguinho que tem que matar todo mundo, não? Não Natália. é aquele negócio que tem que colocar a coluna no lugar. O RPG é um jogo onde você uh, encarna no personagem, você assume o personagem para si mesmo e você vai jogando esse jogo ao longo de vários dias, ao longo de várias semanas com outras pessoas e você precisa, enfim, imaginar tudo o que está acontecendo ali. Hum? <risos> não entendi, não. Entendeu, Natália? Não. <risos> um RPG é como se fosse... Deixa eu colocar aqui... Como se fosse um teatrinho, na verdade. É como se fosse um teatrinho no quesito de ter um narrador e ter uma história, mas às vezes as pessoas não precisam encenar essas batalhas fisicamente. Tudo no jogo é imaginado. Que você escolhe um personagem, e aí, tem um narrador que narra a história e você precisa ter ações que condizem com a narrativa que o narrador está conduzindo. Então, bom, é, existem vários tipos de RPG onde você pode escolher ser os mais diversos personagens, mas o seu personagem está inserido numa história que você precisa imaginar que é verdade, que está acontecendo, hum. para você aceitar aquilo que o narrador te fala como verdade. Agora entendi. Ah. Mas onde que entra o RPG nessa coisa de pensamento? O RPG é um jogo, uma maneira de se divertir, como várias outras, né? O que a gente precisa ter certeza sempre e lembrar sempre é que, tanto no RPG quanto em outros lugares, a gente precisa lembrar de deixar o RPG no RPG. Se eu crio, por exemplo, uma rivalidade com algum outro personagem que é um amigo meu, não preciso levar isso para a vida real, preciso saber deixar essas coisas lá. Saber que isso não vai influenciar a minha vida real, que é aqui fora. Não vai influenciar as minhas relações com outras pessoas, nem nada disso. Assim como os livros também, os filmes, são vários exemplos que a gente pode criar uma situação igual. A gente só tem que saber discernir os pensamentos. Mas, espera aí, não é só porque esses elementos que a gente acabou de citar podem trazer influências ruins para gente, pensamentos inferiores, que a gente tem que te ver, ver de tudo um lado ruim. A gente tem que tirar também o otimismo das coisas. Podemos tirar desses jogos, dos livros, que a gente que nos mantém um padrão de pensamento ruim, a gente pode tirar aquilo que é bom pra gente. Não é só porque a gente lê um livro ruim, a gente vê um jogo online que é violento, a gente vê um RPG que é violento, que a gente precisa condenar tudo isso e dizer que é ruim e tudo ok. Mesmo as coisas ruins, elas podem nos dar lições, podem nos dar é, conhecimentos e sabedoria que a gente talvez precise em algum dia. Não que a gente incentive o uso dessas coisas. O importante então é a gente ser otimista, é a gente cultivar bons pensamentos e aprender a aprender com todas as situações, boas ou ruins. A gente precisa entender que, bom, a gente está aqui encarnado para aprender com a vida e com essas coisas. Se elas se apresentam para a gente, é porque alguma coisa boa a gente pode tirar dali. Não sei se vocês já viram, mas está rolando aí na internet um novo blog, gera você ficou sabendo, Thiago? Não. Fiquei sabendo sim. O Gerae é um blog criado pela equipe... Pedagógica... Do... Do... <risos> Departamento... De... Infância... E... Juventude... Da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. É... É um, é um blog... blog <risos> que tem como intenção levar... <risos> Informação espírita jovem para você que assiste ou não o nosso canal, para você que leu ou não o blog deles. Na descrição aqui embaixo vai ter o link do blog deles, o link da página do Facebook e da nossa página do Facebook também. então, então... É isso aí, galera. O é de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês comentam aqui embaixo, né, não, Thiago? É isso aí. Vocês podem comentar ou então simplesmente voltar ao vídeo do começo e assistir de novo. Se ainda tiver dúvidas, Podem ir lá na página do Facebook colocar os comentários de vocês para a gente responder e tentar elucidar essas dúvidas que vocês possam ter. É isso aí, galera. Mantendo sempre os bons pensamentos e as boas vibrações. Curtam, compartilhem e comentem. E nos vemos no próximo VT. Yeah! yeah! É, tchau.